Sim, você como candidato pode utilizar os seus bens imóveis para sediar comitês eleitorais durante a sua campanha, mas é muito importante que todos os bens que o candidato vai utilizar integrem o seu patrimônio em período anterior ao pedido de registro da sua candidatura. É importante que todos eles estejam lá informados no sistema de registro de candidatura para que você não tenha problemas no futuro ou questionamentos da justiça eleitoral. Dessa forma, a utilização é permitida durante a campanha.